como superar os maiores problemas da sua vida. E bom, as pessoas costumam reclamar muito sobre os seus problemas, não é mesmo? Reclamam que estão cansadas de viverem as suas vidas como elas são, que estão desanimadas e desmotivadas. Mas essas nunca pararam para pensar sobre quais são as causas que estão drenando suas energias, sobre quais os erros, que estão cometendo todos os dias e que, por sua vez, as impedem de prosseguir o seu caminho, com tudo dando certo. E bom, antes de começarmos esse vídeo, aproveita para se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. E, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. O primeiro passo para superar o seu grande problema é reformular o modo de como você encara ele, o veja, como algo que deve ser encarado com seriedade e que, para ser totalmente vencido, vai exigir uma grande energia. Porém, meu caro amigo, aqui vem o ponto X da questão. Divida esse mesmo problema em diversas tarefas. E ao fazer isso, você coloca etapas para vencer esse problema mais objetivamente. E não espere que algo complexo e trabalhoso demais possa ser resolvido em um único dia, até porque existem situações que requerem tempo e esforço para ser finalizado. E na maior parte das vezes, não será sempre que um problema poderá ser resolvido do dia para a noite. Os mais difíceis podem levar meses e até mesmo se arrastar por anos. Portanto, pegue esse problema e divida em metas pequenas para que você não procrastine e tenha um plano de ação eficaz com objetivos pequenos e simples, mas que dê para ser concretizado com facilidade, te possibilitando finalizá-lo com mais objetivo. O próximo passo é você refletir sobre aonde está colocando o seu tempo, sendo é na maior parte das vezes, no celular, navegando nas redes sociais, vendo o espetáculo das vidas alheias ou mesmo na televisão vendo aquele programa dos 3Bs, e se você estiver com esse hábito, aprenda que você deve mudá-lo se quiser ter uma vida melhor, pois é simples, quanto mais difícil for o seu caminho, mais fácil será a sua vida, e quanto mais de baixo você vier, mais consistente será quando estiver no topo, se rodeie de pessoas que amam você, pois essas já são suficientes para te dar a motivação de acordar e fazer acontecer, pois as pessoas certas vão te ajudar a subir para o próximo estágio da sua vida. E reflita o quanto antes sobre o que está tomando a maior parte do seu tempo e se não vale realmente a pena deixar de ter esse hábito para turbinar a sua vida em direção ao sucesso. Aceite que você sozinho é capaz mas ao aceitar a ajuda do outro, se torna implacável em sua vitória, pois quem vai acompanhado, chega mais longe. E caso você seja o tipo de pessoa, ansiosa, que quando tem um problema, quer o resolver o mais rápido possível, aprenda a respeitar o tempo e o seu limite, pois de nada adiantará resolver o seu problema no período da manhã e passar o restante do dia esgotado fisicamente e psicologicamente. Ache a sua harmonia e só então prossiga. Isso te dará a paz e a frieza que precisa para lidar e vencer com destreza os seus obstáculos. Até um certo ponto, é importante você se conhecer e se respeitar, mantendo um bom equilíbrio e se compreender mais, para poder resolver não somente um problema, mas sim vários, e até todos eles de forma consciente e equilibrada. E bom, espero que esse vídeo possa te ajudar, e se gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Um grande abraço, do Jovem Cultural, eu vou ficando por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.